Eu sou o Ricardo Argino. Por acaso, eu sou realizador de cinema e trabalhador da comunicação e da cultura. Poderia perfeitamente ter sido gerente de boca, vapor do tráfico, ou ter morrido nas periferias e favelas do Brasil, como tantos morreram na minha geração. Ou poderia ter morrido ainda antes, lá no sertão onde eu nasci, quando naquela época se morria de desnutrição infantil e de cólera. Eu, graças às políticas públicas construídas nesse país, pude me tornar um realizador de cinema. E mais do que isso, estou aqui para defender que outros jovens como eu, com minha mesma origem, possam seguir fazendo a diferença na cidade. Nós sabemos que vivemos num país desumanamente desigual e é maravilhoso que o cinema brasileiro saia do quarto de brinquedos e venha para a central do Brasil tentar conversar com seu povo. O cinema do século XX empoderou... A crítica, uma casta de gente talentosa que se julgavam artistas como pavões. O desafio do cinema do século XXI é devolver a palavra para o público. E o desafio do Brasil, nesse momento, é devolver a arte para a vida. Nada como a beleza para sacudir o ódio e para limpar o horizonte. Porque nós, sim, temos muito pela frente que caminhar. Nós passamos de fazer menos de 10 filmes por ano a fazer mais de 200. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos continuar com democracia, com direitos e representatividade, importa sim. O cinema brasileiro se alargou, somos muitos, não somos mais os mesmos e não daremos nenhum passo atrás. Música